E yeah, pessoal, eu jogar um Undercover aqui, Payday dois. Hum. Vamos ver o que vai dar. Se vamos passar, se vamos demorar. Vamos ver. Não é a primeira vez que eu vou jogar esse mapa, então. Não sei o que fazer. Até porque eu joguei a versão de. de... que era um mod desse mapa. Isso aqui é facinho. Death Wish eu não sei, eu joguei no Overkill só pra testar Death Wish eu joguei só uma vez Agora é segundo ver o que vai dar Eu não vou falar muito porque minha voz tá, tá estranha e eu tô com a garganta doendo um pouco Vou maneirar aqui já cor puxar a ventilação aqui bom se y la pegada Agora a polícia vai vir. Me okay. Já tem um doze. aqui A ah, porra É um meteoro na camisa do doze. Caí, tio. Eu lembro que É que a ver tá do lá. Ai, Snack. Tá porra. ah. Fudeu. que melhor que isso Ah, Tá, morreu. <risos> Já vi todas as pontes aqui mapa aqui. Não matar esse sniper né? foi meio difícil. Porque o sniper é chato. Ninguém quer isso, morrer pra sniper. Que foi bem que subindo o nível aqui o, o carro e o coisa ah. Caraca, quem tá aqui velho isso, Olha lá, tá aqui, você Vai dar, vai, deixa eu te amarrar. Fala, fala, parça. Fala, parça. Fala, mano. aqui, por isso. Eita porra. E isso, cara. Defeita tudo. Tem que ter cuidado pra não cair de novo. Só cair de novo, agora eu vou fazer o então Daqui a pouco vou me curar. Quase que eu me fudo já. Vamos pegar aqui, vai. Hopstead, vem comigo! Quase que vá. Porra, velho. Tem que fazer com a Molotov. O HP recupera. Ok. Até falei aqui, ó. Pegar a munição que sobrou. Caralho, eu dei essa smoke. Chega bosta o bom. Esse PC aqui é da hora, hein. Vou jogar um PRD aqui. Melhor que meu. O Chopper tá brisa, fala aí. A estrela berizada. Puta merda, guloso. Guloso erigais. Só pra fuder mesmo. Vou pegar esse do agora. O dedo tá coçando. Ó, tem um ali. Tem dois na verdade. É um preto e um espú. Um dolhinho de limão. Um de. Um de coca. Cola, na verdade. Diferente. Errou! Bom mesmo, tio. Bom mesmo, bom mesmo. Aqui nós é que manda. Toma, oh, Tez aqui. Observa. Eu também se brincar de Tez. Ai, vou morrer. Ai, que cagada. É louco, tio. um risco de... Bastou nem o Wi-Fi aqui. Ah, pai, que tomado. vai lá. Vai, Zé! Vai, não. Eu quero ver, né? tá, tirando aqui! Porra, o horror não tá quase. Agora Hey, Follow embora. Vambora. Cuidado com a cabeça, vai precisar uns um sniper aí pra gente. Corre, cuzão! Pula! Boa moleque! Boa moleque! Bora, tio era, mano. Nós é foda. Ah. boa, so Foi isso, é nós Agora começou a chover aqui. Então é isso. Primeiro vídeo de P&D no meu canal. Espero que tenha voltado. A qualidade tá meio ruim, porque sabe como é, né? PC de pobre é foda. Mas deu pra gravar um pouquinho aí pra vocês. Eu ganhei uma safe. Vamos ver se é a nova safe do Wolf. É a nova safe do Wolf. Vamos ver o que eu no mercado depois. Não, deixa guardado, porque eu sou legal. Vou deixar guardado. Vai que eu dropo uma, uma coisa boa ali. Aí, ó. 50 centavos. Vou vender então é isso pessoal até a próxima e falou